Opa, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento WhatsApp marketing Estamos aqui agora na aula 2, e nessa aula eu vou te passar aqui algumas coisas bem simples e básicas que você precisa saber né, sobre o aplicativo, sobre a ferramenta, ok? O que vem ser o WhatsApp? O que é o WhatsApp? Okay? O WhatsApp é um aplicativo gratuito que você baixa direto da, da Play Store, ok? E é que o usuário se comunica entre si, tá? E que empresas também usam a ferramenta, tá? Para gerenciar, para potencializar é, e escalar e também se comunicar com os clientes, ok? Muita gente precisa é, quebrar esse paradigma de achar que o WhatsApp ele é só simplesmente para você utilizar e pronto, tá tudo certo. E eu desconsidero isso, ok? Você pode utilizar sim, tá? O WhatsApp Business, ok? Para você poder é, trabalhar de forma estratégica com o teu negócio físico, o um negócio digital, ou seja, o seu serviço, tá? Então, você consegue, né, ter mais uma aproximação, você consegue ter mais um poder ali, né, de frente a frente com o teu cliente. Hoje, é, um dos maiores meios que está sendo de comunicação, ok, é de poder se aproximar, de poder estar tá mais próximo do cliente, é o WhatsApp Business, tá? E você vai aprender muito isso aqui dentro do, do nosso treinamento, ok? E qual que é a diferença, ok? Qual que é a diferença do WhatsApp Business para o WhatsApp comum? Então, galera, o WhatsApp Business, ele é mais completo, né? Ele é mais bem profissional. Quem vê o WhatsApp, ok? Qualquer pessoa, o seu cliente mesmo, quando ele, ele ele sabe que você tem um WhatsApp, começa a, ali a falar com você, ele vai ver que direto de cara é que você é uma empresa, tá? Você é uma empresa e isso gera mais autoridade, gera mais um valor, né, para esse cliente. Então, ele vai saber que você é empresa, ok? Já o WhatsApp comum, bem simples mesmo aqui, tá? De forma bem simples para você entender. Ele já é uma ferramenta, já já um já um aplicativo, né? Mas bem simples ali, é... É raramente, dificilmente, as pessoas poderem utilizar ele para negócios. Eu uso mais para uso mesmo pessoal, né? Para se comunicar entre parentes, famílias, né? Amigos. Então, é, o Business, né? Que é o nosso WhatsApp que vamos aqui trabalhar junto aqui desse treinamento ele gerencia, né, tem mais ferramentas, mais possibilidades, né, para você poder é, trabalhar de forma profissional, né, é, em seu negócio. Então, seja qual for o seu modelo de negócio, é, especificamente o WhatsApp é a melhor porta, né, é a janela de saída, né, e também chegada, ok, para seu negócio. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa aqui o seu comentário aqui abaixo da aula, tá bom? Deixe as cinco estrelas, tá? Se você gostou da aula Okay? vai ser muito importante para mim okay? um forte abraço e até a próxima aula